Aqui você coloca a senha lá que você criou no primeiro passo e dá um Enter. E você já vai estar dentro da sua carteira Metamask. Beleza, já criamos a carteira. Ela já vem com a rede da Ethereum, até porque a Metamask é uma carteira da rede Ethereum. Agora a gente vai adicionar a rede da Binance Smart Chain. Para quê? Porque tem alguns... De DeFi que utiliza a rede da Binance, como por exemplo a PancakeSwap, ou se você vai é, guardar alguma moeda que usa a rede da Binance, você vai precisar estar adicionando a rede da Binance à sua MetaMask. Então vamos lá, como que a gente adiciona, pessoal? Ó, o link é esse aqui, eu vou deixar na descrição para você clicar diretamente nele e já ir direto para esse site aqui onde a gente vai pegar as informações para estar tá adicionando a Binance Smart Chain a MetaMask tá aqui ó a gente vem aqui ó já vai descendo aqui aqui ele vai mostrar todo o passo a passo mas não se preocupe basta você seguir o meus passo a passo aqui que você vai conseguir adicionar chegamos aqui vamos copiar essas informações copiar clica aí para criar um bloco de notas aí e cola Beleza não precisa salvar então agora a gente já pode criar vamos clicar agora aqui pessoal na metamask vamos entrar na metamask pronto já logado na metamask você vai clicar aqui ó pessoal você vai ver que tem todas essas redes aqui quando a gente instala a metamask vamos clicar aqui ó em rpc personalizada Aqui, pessoal, a gente vai colocar essas informações que tá aqui no site da Barnes. Por isso que eu pedi para você copiar no bloco de notas. Então, vamos lá, bloco de notas aqui, vou arrastar para o lado. Nome da rede. Vou aqui no bloco de notas. Smartchain. Novo URL RPC. Vou clicar aqui, ó. Ó. Novo URL, new, né? Que é novo. URL spc Copia. Cola aqui, pronto, colado. Vamos aqui, ó. Shen ID. Copia Shen ID. Note que as informações que estão pedindo aqui, tá aqui, ó. Bem simples. Símbolo. Vamos colocar aqui, ó. BNB. BNB. urls do Block Explorer. Tá aqui, ó. Última informação. Copia certinho aqui. Não deixa nenhum espaço. E cola pronto pessoal ó prontinho aqui ó todas as informações que estão aqui a gente apenas adicionou aqui e vamos clicar em salvar e olha só o que há de novo então agora pessoal você já vai poder utilizar a rede da binance smart chain nesses DeFi então agora a gente acabou de adicionar a rede da smart chain vamos voltar aqui ó vocês notem que tá aqui o endereço agora ó aqui é seu endereço da rede Binance Smart Chain, note que agora ó, tem a rede da Ethereum e tem a rede que a gente adicionou Smart Chain que é da Binance, então pessoal é dessa forma que você adiciona a rede da Binance Smart Chain na sua Metamask, eu espero ter ajudado, deixa teu like, se torna membro deste canal, um forte abraço, fique com Deus e tchau tchau, fui!